E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai aproveitar essas corridas para trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição. Se você é novo no canal, aproveita que na descrição tem uma lista de dicas pra você. Então aproveita e se inscreva pra você não perder nada. Mano, e dia primeiro agora, que tá chegando aí, a gente já tá no dia 30, né? Pra quem tá vendo esse vídeo aqui. Nós vamos ter aí o lançamento, entre aspas, né? Do grid legends para quem tem assinatura Game Pass, olha que bacana aí. Aproveita se você não tem assinatura Game Pass, o link da Global Cards está aí na descrição para você adquirir. Lá é mais barato do que na loja da Microsoft. E sem contar que o grupo do WhatsApp da Global Cards, como é do nosso canal aqui, serve também como uma comunidade para você trocar ideia e dúvidas com a galera lá sobre o Forza, tá? E aproveitar as promoções também. E aí, agora você vai dar uma chance para o Grid Legends. Eu comprei ele e a única coisa que eu fiquei chateado foi a questão do preço e eu achei ele muito simples a questão de customização nem customização tem né tem uma, um bagulho lá de tonagem que não muda muita coisa, mas assim o modo online deles é muito bom eu até achei muito melhor do que o do Forza porque não tinha problema de quedas então assim levando em consideração que vai ser de graça a gente vai poder jogar em pistas da vida real e algumas pistas fictícias eu acho que vai ser interessante. Eu não vi se tem como a gente fazer uma pré-seleção das pistas ou a gente entra no modo online e sem saber o que, que vai cair. Mas lá eu vi que o, a colisão lá dos carros se bater roda demais. Lá tem uns carros de uma categoria que é muito rápido. A física não é das melhores. Mas eu acho que a gente vai se divertir um pouco. Ainda mais levando em consideração que a gente não vai precisar Gastar nenhum centavo, né? Já que ele vai entrar aí na assinatura da Game Pass Então, deixa aí nos comentários se você vai jogar esse jogo Depois que ele chegar no dia 1º aí Pra gente saber, aí a gente vai ter uma ideia se vale a pena ou não baixar Pra gente criar algumas salinhas aí Pra gente ver novamente por que, que a gente abandonou esse jogo e tomar aqueles no de liberdade para fazer qualquer coisa lá, tipo, criar qualquer pista e utilizar qualquer carro, principalmente umas pistas com apenas uma categoria legal, né? Porque se for pra gente correr qualquer coisa e correr com aquelas caminhonetes chatas aí, eu tô fora. Vamos para mais uma corrida online agora de classe A, Ford Focus 2017. Tá na lista de top carros que tá aí na descrição. Tem lista de top carros da S1, S2, classe A e muito mais. Então se você é novo no canal, dá uma olhada aí na descrição para você não perder nada. E agora a gente vai falar sobre o rumor da volta do Forza Horizon 1 aí. Por que que o pessoal tá falando que vai vir um Forza Horizon 1? Eu acho meio difícil, mas faz um pouco de sentido né porque o Forza Horizon ele teve um certo é, o pessoal deu uma mexida nele né Eu jogo o Forza Horizon tô fazendo a série para quem não sabe tá aí no canal alguns episódios do Forza Horizon Ele foi otimizado a questão da, da física dele Física não, do FPS teve mais Tá tendo mais FPS Tem uma melhoria na resolução Tem um trabalho nas cores O jogo não está mais, mais saturado Se você quiser conferir Eu tô fazendo a série, tá postado aí no canal Você vai ver que tem uma diferença gigantesca Pro Xbox 360 Eles removeram até a voz de alguns personagens Na cutscene para tirar as músicas, eu acho que eles não têm os arquivos separados, né? Deveria ter os arquivos separados para deixar as vozes dos personagens junto com a cutscene, então eles removeram tanta música lá das cutscenes que removeram até as vozes dos personagens, eu achei isso paia demais. Uma coisa que eu queria saber se você joga Fusion Horizon 2 na plataforma da nova geração, se eles tiveram esse cuidado de trazer mais FPS e é melhoria no gráfico, porque eles não tinham avisado sobre isso, e junto com essas informações a gente ficou sabendo hoje né que a Xbox vai trazer alguns jogos da retrocompatibilidade, né vai ter retrocompatibilidade com os jogos do Xbox 360. E se a gente ligar que esse ano é o ano de comemoração de 10 anos da Playground Games, pode ser que eles tragam para gente. Então o pessoal está ligando essas informações com uma possível é, volta do Forza Horizon às lojas. Então deixe aí nos comentários: você acha que ele pode voltar para a gente depois que fizeram esse trabalho? trabalho de remover algumas músicas pode ser que alguns carros lá de DLC não venham para gente por causa de questão de licenciamento eles podem aproveitar alguns carros que tem aqui estão lá também então pode tirar os carros que não tem tirar as rádios de lá até mesmo colocar algumas rádios que tem aqui no Forza Horizon 5 faz um pouco de sentido se você não acredita muito nisso o que é que você acha que vai ter de comemoração e de 10 anos da Playground Games Forza Horizon 1 aqui para gente deixe nos comentários Vamos para mais uma corrida online agora de Audi RS4 Todo mundo correndo com o mesmo carro Ontem a gente fez alguns testes E eu tô vendo que o pessoal não está caindo do comboio, né? Pelo menos isso Mas alguns jogadores não conseguem entrar na hora que a gente coloca a pista Isso é muito chato Porque a gente adora correr com esses carros Todo mundo com carro padrão, sem colisão É muito, muito bom Cara, e ontem eu até comentei pra galera aí que é nova Tem uma forma do pessoal ganhar aí 20 milhões fácil para comprar um carro é, de uma forma assim, é, mais inteligente. Olha só, por que, que é a forma mais inteligente? Porque sabe que eu acredito que todos os jogadores têm o direito de comprar na loja um carro, tem um ticket, né? Deixe nos comentários, eu tinha isso. Eu acho que eu escolhi um carro lá, qualquer da loja, vacilei. Mas se você tem essa opção de escolher um carro totalmente de graça, mano, vale a pena pegar aquela Mercedes que custa, eu acho que é 140 milhões, né? Vale a pena você você vai pegar ela principalmente se ninguém tem ela no leilão você vende ela por 20 milhões aí você pega esse 20 milhões e compra um carro que você realmente quer um Nissan de Ternismo, aquela BMW Nova ou qualquer outro carro aí que você acha interessante a McLaren lá que é a pelona na classe C1 que só tem evento sazonal para mim isso é uma compra inteligente porque porque a gente vai ter o evento sazonal e você vai poder pegar essa Mercedes e esse ticket, né, que é o pessoal ganha aí para pegar um carro de graça na loja, ele vai fazer mais sentido, porque se os carros estão na loja, uma hora ou outra você vai ter todos aqueles modelos. Então deixa aí nos comentários se você tem esse ticket, se ele vale ainda. O meu sumiu, eu não sei se eu já peguei algum carro, eu devo ter pego algum carro de bobeira, talvez eu deva ter pegado a Mercedes a capa do jogo. Porque eu lembro que a gente tinha a opção de, de pegar um carro de graça, então eu acho isso muito inteligente, porque aquele carro lá é muito caro e vale muito a pena pegar para revender, porque a gente vai poder pegar esse carro novamente no próximo evento sazonal. É até interessante esse carro ter esse preço, porque ninguém vai meter o louco de pagar mais de 100 milhões em um carro né principalmente quem não tem muita grana e como esse carro é um carro raro que não apareceu então vai ter uma facilidade maior de você conseguir faturar uma grana extra com esse carro mas eu tô especulando aqui tá eu não sei se esse ticket ele ainda é disponível se todo mundo que compra o jogo tem esse ticket tá se você não tá sabendo dá uma olhada eu lembro que eu tinha mas eu sinceramente não sei o que que eu fiz com esse negócio Vamos sinalizar essa corrida de BMW M4 falando sobre rumores aí. O pessoal não para de falar de rumor, né? A galera gosta também. Eu meio que deixo de lado, a gente já até falou sobre aquele acidente do Forza Horizon 1. Eu nem fiz um vídeo, eu só tinha explicado durante uma. A gente já fez live de Forza Horizon 1 aqui no YouTube. A gente já zerou há muito tempo atrás. Eu apagava as minhas lives, né? Porque na época o YouTube não gostava, então eu fazia live e apagava depois. E a gente já sabia sobre esse acidente... Aí recentemente agora eu vi que o pessoal estava comentando mais sobre essa questão aí, se o personagem principal... Ele tinha morrido mesmo, ou se ele tá em coma E esses Forza, as expansões que a gente tá jogando, ele tá sonhando E de repente ele vai acordar Os desenvolvedores não falaram nada a respeito disso Não tem informação nenhuma Qualquer informação que você encontra aí são rumores Então, pelo menos isso dá, dá pra gente Dá para os desenvolvedores uma margem para eles desenvolver um próximo Forza aí E provavelmente trazer, né? esses novos personagens e realmente ele sofreu um acidente, ele tava em coma e ele acordou e ele vai ter que buscar de novo a pulseira, tal, pode ser que sim, pode ser que não, né? Quem sabe, deixa aí nos comentários. Só que não esqueça, tá? Essas informações são só especulações, não tem nada de oficial dos desenvolvedores. E outra informação que tá surgindo aí também nos grupos, que um insider aí que é bastante conhecido, ele disse que o Forza Horizon 6 vai ser o último Forza. Então, é eu a. Eu entender, eu vi o pessoal é, comentando lá que ele disse que não vai ter mais Forza Horizon depois do 6, eu acredito que não, eu acredito que o próximo Forza né, se realmente vai ser esse tal de último, eu acho que eles vão fazer igual o Forza Motorsport novo, que a gente chama de Forza Motorsport 8, só que ele não tem número eu acredito que os próximos Forzas não vão ter mais número, vai ter alguma alguma temática, algum nome, né? Forza Horizon algum nome assim como é os updates que a gente vai ter os próximos updates. Esse update que a gente teve agora, o nome do update se chama Hams Racing. Então, o próximo update que seria, por exemplo, a ah, update 13, não vai ser chamado de update 13, vai ser chamado update do Multimedia, por exemplo. Então, provavelmente, eu acho que o Forza não vai parar de, de fabricar, porque tá ganhando dinheiro pra caramba, né, cara? Eles não vão parar de desenvolver um jogo que tá dando muito dinheiro e é um sucesso. Eu acredito que eles vão tirar a numeração, porque isso vai tirar aquela, aquela coisa de, ah, vai ser a mesma coisa, porque se a gente levar em consideração todos os jogos de mundo aberto que a gente tem, é basicamente a mesma coisa, só muda o nome, então acredito que eles vão tirar esse número para dar algo de novo pra gente, né? Deixa aí nos comentários, tudo isso é rumor, tá?